Pessoal, lá do sertão Bono de onde vim, tem vaca, boi, cavalo, cabrito, porco, galinha. Alguém já comeu galinha caipira aqui? Já? Mas usou camisinha, né? ela larga uma pena no pico da gente. A minha mulher falou pra mim Zé, eu vou denunciar você como zoofilia Falei, que diabo que é isso? Ela falou, ficar fazendo sexo com bicho Falei, não, mas faz tempo que eu não faço sexo com você Ela falou, eu vou chamar o Ibama e vou mandar levar todos os bichos aqui O Ibama chegou e levou ela e a mãe dela Pessoal, eu estou tentando casar minha irmã, tá difícil Mas estou tentando casar minha irmã, se tiver alguém interessado Ela é bonita igual eu <risos> Nunca casou também, né? Nunca fez sexo, claro que não Ela disse que só vai perder a virgindade dela Se for com um homem bonito e rico Coitada, vai morrer sem conhecer uma piroca <risos> O padre... O lá da cidade pediu um retrato dela para deixar assim de modelo lá dentro da igreja. padre, o senhor vai espantar os fiel. Falei, claro, os fiel não sei, mas pelo menos o sacanagem vai sair corrente aqui. Pessoal, na capital, quando tem jogo profissional, O soldados vai montar num cavalo, né, para atender a torcida, chamado de cavalaria lá no sertão o soldado vem montado num jumento lá a gente se reúne para fazer uma pelada, lá também nem precisava muito né? um dia o jogador começou a brigar lá no meio do campo aí chegou a jumentaria o soldado mostrou um cacetete o jogador e falou assim se você começar uma briga eu vou enfiar esse cacetete no círculo